Oi, é claro que você viu algum clickbait de Roblox na sua vida e com certeza você caiu pra real, velho. Como aqueles clickbait de Robux grátis, clickbait de, é, de vídeo de Roblox, sabe, vídeo normal, só que um pouquinho de clickbait de coisa nada a ver, tá ligado? Como, por exemplo, cuidado, não ative o novo foguete do Brookhaven. Fiquei milionário com esse disfarce no Adopt Me. Se caiu ou morrer, a Julia Maniguel mostra o rosto no Torf Hell, e entre outros. Mas não é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o rei dos clickbaits, que é o Sr. Pizza. Se você nunca ouviu falar desse youtuber, o Senhor Pizza é o youtuber que tem 234 mil inscritos mais conhecido como o rei dos clickbaits é um youtuber que só posta vídeo de robux grátis como por exemplo novo aplicativo que dá robux de graça no roblox novo método de como conseguir mais de 900 mil robux de graça no roblox e etc se você vir no canal dele só tem vídeo de conteúdo mentiroso de robux grátis de roblox e tem muitos youtubers fazendo a de dele né e outros fa é, fazendo uma notícia o que ele tá fazendo foi muito errado né fazer muito clickbait de robux grátis e tem muita gente caindo para real e Tão fazendo o mesmo que ele tá fazendo no tutorial, Entendeu, mano? Na minha opinião, eu acho isso Errado, o que o senhor pizza tá fazendo Ele grava clickbait E a galera cai pra real Tá ligado? O que mais me deixou Confuso é que Quando eu fui dar uma olhadinha No canal do senhor pizza Eu vi que ele tá fazendo Três lives Ao mesmo tempo Aí eu fiquei do tipo, mano é o um Sr. Pizza mesmo ou é um boot gravando três lives ao mesmo tempo? A live do Senhor Pizza doando gift cards. Ele começou a fazer essa live desde 12 de junho de 2021. E a live de Roblox dele. De doando Robux Ele começou a fazer essa live desde 14 de junho de 2021, na live do Sr. Pizza de Free Fire, na live dele né, de criando salas personalizadas, X1 dos Crias, ele começou a fazer essa live desde 18 de agosto de 2021, e até até agora ele não finalizou a live. Nem finalizou a live de Roblox, né? De, doar, de doando Robux. E nem finalizou a live de, doando, de é, doando gift cards, né? Cara, isso me deixou confuso porque, tipo, o Sr. Pizza tá gravando três lives ao mesmo tempo e não tem fim. Três lives que não tem fim, velho. Ou seja, ele tá gravando três lives ao mesmo tempo e ele nunca finaliza a live. Isso me deixou confuso. Tá, vamos voltar pro passado. O Senhor Pizza criou o canal do YouTube em setembro de 2019. Aí, cara, ele gravou seu primeiro clickbait no canal dele. Só que eu não vou mostrar também, tá? não vou mostrar o vídeo do primeiro clickbait no canal dele, sendo que, infelizmente, o canal dele foi deletado por fazer vídeos enganosos, sim, como por exemplo, clickbait. Cara, como o primeiro clickbait do canal dele pegou muita view, o YouTube recomendou pra mim naquela época, e eu caí pra real que naquela época eu era pré-adolescente, tá ligado? Eu fiz tudo direitinho que ele tá fazendo no tutorial do Sr. Pizza. E. Cara. Eu não ganhei nenhum Robux. Sério? Passou um mês, dois meses e eu não ganhei nenhum Robux. Pessoal, sério. Eu recomendo não confiar nos conteúdos do Sr. Pizza porque ele é o rei dos clickbaites de Robux grátis. E em janeiro de 2020. O primeiro canal do seu Pizza foi deletado por fazer conteúdos enganosos. E no dia 8 de junho de 2020, ele criou seu segundo canal do YouTube. E até hoje ele está fazendo clickbait de Robux grátis. Eu não vou poder mostrar o vídeo dele porque eu vou tomar strike porque o seu pizza protegeu os vídeos dele, bloqueou os vídeos dele para ninguém reagir, né, os vídeos dele, infelizmente, né? Eu passei lá no canal dele e fui, né, na aba de comunidade do canal dele para dar uma olhadinha e vi é, o print que ele conseguiu ganhar. 542.020 robux claro que todo mundo sabe que isso é montagem velho o senhor pizza fez uma montagem dele ganhando 542.020 robux então quem é o youtuber mais mentiroso da galáxia é o senhor pizza quem é o rei dos clickbaits de Robux grátis? Claro, é o Sr. Pizza. Então, o Sr. Pizza fez tanto, mas tanto clickbait que vários youtubers gravaram notícias sobre ele. Duas semanas passaram e o Sr. Pizza virou... Um dos youtubers mais odiados de Roblox Quando ele viu que no canal dele ele tá ganhando muito dislike Muita gente tacando hate no canal dele Mano, ele censurou o número dos likes e dos dislikes e você deve estar do tipo assim, mas MD, você também censura o número de likes e dos dislikes, por quê? Bom, meu amigo, eu censuro o número de likes e dos dislikes pro meu vídeo ficar bem organizadinho, sabe? Bem bonitinho, maravilhoso, que eu gosto de coisa organizada, sabe? Cara, se o YouTube recomendar o vídeo do Sr. Pizza pra você, velho... Por favor, não confia nos vídeos dele que é tudo clickbait que ele faz. É tudo clickbait, é tudo montagem, ok? Então, é isso. Bom galera, essa notícia vai estar tá ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou clica no gostei e se inscreva no canal aí, ativa o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo, compartilha ele com seus amigos, comente nos comentários se você gostou desse vídeo, entra lá no meu servidor do Discord que o link vai estar na descrição e entra no meu grupo do Roblox também, que o link vai estar também na descrição, ok mano? E se você quiser me seguir no Roblox, o link aí do meu perfil vai estar na descrição, tá? E se quiser me adicionar lá no Discord, minha tag vai estar também na descrição, beleza? Um, se você quiser me seguir no TikTok, no Instagram, os links aí também vão estar na descrição, beleza, mano? Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então... O próximo vídeo que vai ser postado, né? Na semana que vem. Então é isso, guys. Falou.